Muitas pessoas me perguntaram se elas já estavam sendo convidadas para uma entrevista no evento de recrutamento da província de New Brunswick juntamente com o grupo Irving, que será realizado no Brasil agora no mês de outubro. Então, recebi mais de 300 perguntas, então eu quero tirar essas dúvidas e deixar bem esclarecido para vocês tomarem a melhor decisão, né? E saberem como que irá proceder Uh, neste evento que vai ser realizado no Brasil, como serão as entrevistas de emprego, tá? Então, se você está chegando agora, seja bem-vindo ao Canadá Brasil. Esse vídeo vai ser muito rápido. Aqui nesse canal eu conto a minha trajetória, né? Como eu saí do zero e vi parar aqui no Canadá através de uma oferta de trabalho aos 44 anos, sem curso superior, sem muito dinheiro e sem ter inglês fluente. E aqui a gente ensina o caminho da job offer, que é o caminho da oferta de trabalho. E esse evento que estará sendo realizado no Brasil, ele é exatamente para isso. O Grupo Irving, juntamente com a província, estarão aí no Brasil. A província vai falar sobre uh, uh, uh, os processos né, que ocorrem aqui, os caminhos que podem te trazer para viver aqui na província de New Brunswick. E o Grupo Irving já está indo para selecionar e para entrevistar candidatos de cinco vagas, de cinco áreas, que eu fiz num vídeo anterior. Vou deixar o link aqui em cima para você assistir... Caso você não tenha assistido. Então, essas cinco profissões é que serão entrevistadas no Brasil. Então, vamos lá por parte e de forma bem resumida. Todos vocês que fizeram é, o cadastro nesse mesmo link, nesse mesmo link que eu vou deixar aqui abaixo, vocês provavelmente receberam um e-mail da província de New convidando vocês para escolherem uma data e um horário para participarem de uma sessão informativa tá então por enquanto pessoal ninguém recebeu convite para entrevista ainda tá quero que fique bem claro para vocês não precipitarem nas decisões de vocês Ok até aí tá tudo certinho bom você vai preencher a data que você vai no evento e você vai preencher também a cidade que você vai participar que eles estarão em três cidades aí no Brasil certo Feito isso, você tem que aguardar. Frião, como eu irei saber se eu serei convidado para participar do evento e como eu irei saber se eu serei convidado para uma entrevista de emprego? Após você fazer esse cadastro, após você receber esse e-mail para você selecionar a data e o local que você gostaria de participar, se você for selecionado, você vai receber um outro e-mail da província de New Brunswick, te convidando para participar do evento. Tá? Então, o segundo e-mail será te convidando para participar do evento. E como eu saberei se serei entrevistado? Então, muita atenção agora. Se você tem uma dessas cinco profissões que estão listadas nesse formulário que está aqui na descrição, se você fez o seu cadastro, você poderá ser selecionado, conforme eles olharem o seu resumê, conforme olharem a sua documentação, seu nível de inglês e tudo, seu tempo de experiência profissional, você poderá ser selecionado para a entrevista. Se você for selecionado, você receberá um outro e-mail dizendo claramente, olha, você está sendo convidado para uma entrevista de emprego no dia tal, no local tal. Beleza, pessoal? Filhão, eu não tenho. É, eu fiz o um cadastro no outro link da província, eu não sou de nenhuma dessas cinco profissões. Eu serei entrevistado? Não. Esse evento de entrevista será feito pelo grupo Irving, tá? Com os recrutadores deles, uh, aí no Brasil, apenas para essas cinco profissões. Isso não significa né, que se você fez o cadastro uh, no site da província de New Brunswick, que futuramente você não será convidado. Uh, ou receberá o contato de algum empregador, porque a província ela vai ficar com todos esses dados lá no sistema deles e normalmente eles passam para as empresas uh, que querem contratar. Já aconteceu isso várias vezes, pessoal. A pessoa faz a inscrição lá no evento, manda a documentação e acha que não deu nada. Passa quatro meses, cinco meses, ela recebe o contato de uma empresa daqui de New Brunswick, convidando ela uh, para uma entrevista e dando tudo certinho, tocando o processo. Né? Chegaram pessoas aqui dessa forma, tá? Então, é, eu quero que fique bem claro, por quê? Já tinha gente falando em comprar passagem, a pessoa estava em Portugal falando que estava sendo convidada para a entrevista, então, muita calma nessa hora, sei que vocês ficam muito, digamos assim, ansiosos, né? Então, olha a mensagem lá e já acha que... Estou ah, lá assim, é, a data é, para atender ao evento, a pessoa já acha que está sendo convidada para a entrevista, e não é isso, tá? Até agora, ninguém foi convidado para a entrevista, Outro detalhe, as inscrições estão abertas, foram prorrogadas até segunda-feira, dia 3 agora, se eu não me engano. Só confirmar aqui, se é dia 3 mesmo, para mim não falar besteira, isso mesmo. Até dia 3, as inscrições foram prorrogadas. Então, se você tem uma dessas cinco profissões, tá? você faça o seu cadastro no link que está na descrição aqui. Quais são as cinco profissões, filhão? Falar para você agora novamente. Esse vídeo é só para esclarecer, porque é muito importante para vocês... Às vezes a pessoa mora lá em Manaus é, e está achando que está indo para São Paulo para fazer uma entrevista e se ela não tiver sido convidada, né? Ela uh, não vai participar da entrevista. Uma outra coisa, esses eventos, pessoal, eles não serão abertos. Só irão participar do evento, só irão saber onde que é o evento aquela pessoa que for convidada, tá? Uh, cinco profissões. Operador de máquina Harvest, uh, aquelas máquinas que colhem eucalipto aí no Brasil, nessas fábricas de celulose, tá? Se você for um desses operadores e você tiver experiência, mesmo que você não fale inglês, você pode ir lá, você pode se candidatar que você, sendo selecionado, vai ter um intérprete, tá? Uh, truck drivers, você é motorista de carreta, tem mais de cinco anos de experiência aí, você fala inglês, mesmo que você não seja muito fluente, tá? você pode fazer o seu cadastro, que se sendo selecionado, vai ter um intérprete para te ajudar ali também. É, Cook, cozinheiro. Você tem mais de dois anos de experiência, uh, você pode é, enviar o seu resumê e fazer o cadastro. Uh, supervisor é, de área florestal, principalmente. Tá? Essa que é a função que eles estão contratando. Mas, porém, se você for supervisor, tiver mais de cinco anos de experiência, gerenciando uma equipe aí de mais de cinco pessoas, você também pode fazer a sua aplicação, e é lógico, a Irving vai avaliar se o seu perfil está adequado para ela para te convidar para a entrevista ou não, tá? E a última é operador de produção, linha de produção. Se você trabalha com linha de produção, a vaga é para operador de serra aqui, tá? Mas se você trabalha com linha de produção, você trabalha numa fábrica de macarrão, ou numa fábrica de peça de carro, e está ali na linha de produção, se você é carpinteiro, se você é marceneiro. Você pode enviar o seu resumê também, você pode fazer o cadastro e se candidatar para essa vaga de Sol Mil Operator, tá? Que é operador de máquina de serra. Beleza? Então espero que tenha ficado bem claro para vocês, tá? Uh, que você vai receber convites claros. Vai receber um convite para uh, escolher a data e o local. Se você for selecionado, você vai receber um outro e-mail te convidando para participar do evento, e se você tiver uma dessas cinco profissões e tiver sido selecionado, vai receber um outro e-mail convidando para você comparecer no local tal, na hora tal, para você ser entrevistado, beleza? Então é isso, espero que tenha ficado bem claro, tá? Escutem o vídeo novamente com atenção se vocês tiverem dúvida, porque é muita informação, realmente, às vezes confunde, mas com essas informações agora, você não corre o risco de sair lá do, de Portugal e ir lá para São Paulo só para participar digamos assim é, do evento né, da província onde ela vai explicar os programas explicar como que as coisas estão acontecendo aqui em New Brunswick tá? é se você tiver dinheiro sobrando, quiser vir de Portugal para o Brasil pode ir também, né, se você receber o convite é lógico, então é isso aí espero que tenham entendido uh, e a gente se fala nos próximos vídeos Deus abençoe vocês boa sorte para todos se forem entrevistados Manda um direct para nós, para a gente compartilhar, para a gente incentivar outras pessoas também. Beleza? Deus abençoe vocês, como sempre. Um abraço!